Olá pessoal, estou aqui só para te lembrar, de 21 a 23 de setembro de 2018, nosso encontro, Encontro com o Propósito, te vejo lá. Nas negociações, talvez o principal propulsor da abordagem ganha-perde seja a mentalidade da escassez. Quando as pessoas acham que os recursos disponíveis não são suficientes, é provável que haja mais conflitos. A lei da escassez diz que os seres humanos lutam contra a indisponibilidade. Quanto a maior a restrição, maior será a energia dispensada para que haja a liberação da restrição. Quando as duas partes lutam pela mesma coisa, como em qualquer campeonato, um só será o vencedor. Isto é válido para uma competição. Mas quando esse fenômeno ocorre na negociação, os comportamentos, os discursos e a estratégia estarão amparadas na arte da guerra. É isto que você tem praticado? Quando as nossas mentes estão presas a este modelo, pensamos que estamos diante de um bolo de tamanho fixo. E o nosso objetivo neste bolo é angariar a maior fatia. Quem ficar com a maior fatia é o vencedor dessa disputa. Você já viu uma briga de duas crianças disputando a fatia de um bolo? Você já viu diretores de departamentos disputarem verbas orçamentárias? Você já viu executivos construindo estratégias de guerra contra outros executivos da mesma empresa quando surge uma vaga de diretor ou de gerente? Quando o jogo passa a ser do tipo ganha-perde, os dois lados geralmente saem perdendo. Em meu trabalho como estrategista de negociação, descobri que uma das estratégias mais eficazes é a busca do aumento do bolo antes de fatiá-lo. Por exemplo, os dois departamentos poderiam explorar maneiras de, por meio de uma cooperação maior, expandir as metas de vendas e justificar um aumento de verbos orçamentárias para ambos. Ou as crenças... Poderiam então completar o bolo com uma bola de sorvete e dividir tudo de modo que o total fosse maior para as duas. Os recursos tangíveis podem ser limitados, mas poucos são os limites à criatividade humana. Observei centenas de negociações em que ambas as partes foram capazes de criar mais valor entre elas. É verdade que nem sempre é simples aumentar o bolo. Às vezes o obstáculo está na natureza dos recursos. Parece impossível criar mais valor. Com mais frequência, porém, tenho visto que o entrave resulta da mentalidade da escassez, da premissa subjacente do bolo de tamanho fixo que não pode ser expandido. Como então reenquadrar o panorama e mudar a nossa mentalidade de escassez para a suficiência ou até a abundância? Se existe algo que ajuda muito, é buscar maneiras de expandir o nosso bolo interior, uma atitude que facilita o aumento do bolo exterior. Vamos falar de vendas. Todo mundo sabe que todo bom vendedor precisa entender a necessidade do cliente para fazer uma boa proposta, certo? Então imagina que esse cliente seja você mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. De 0 a 10, que nota você daria para a satisfação desse cliente interior? Deixa eu te perguntar outra coisa. Que importância você tem dado para este relacionamento? Tem almoçado com esse cliente? Tem ligado para ele? Muitos vendedores péssimos só fazem visitas para vender. Não fazem visitas de manutenção. E você só vai dar importância quando estiver na UTI? Só vai dar importância quando o seu patrimônio desmoronar? Alguns ainda têm chance de fazer mudanças pois continuam vivos. Vou te fazer mais uma pergunta. Quem provavelmente é mais feliz? Alguém que ganha milhões de dólares na loteria ou alguém que perde as duas pernas e continua vivo? A resposta parece óbvia, mas não é. Daniel Gilbert, um famoso psicólogo da Harvard em suas pesquisas, afirma que depois de um ano, os sortudos e os amputados continuam tão felizes ou infelizes quanto eram. Os dados sugerem que, com poucas exceções, grandes acontecimentos que ocorreram há mais de três meses exercem pouco ou nenhum efeito sobre a felicidade no presente. A razão, explica Gilbert, é que somos capazes de construir a nossa felicidade. Mudamos a maneira como vemos o mundo para sentirmos melhor e somos muito mais resilientes do que supomos. A lição, diz o psicólogo, é que tanto os nossos anseios quanto nossas preocupações são, até certo ponto, exagerados, pois temos em nosso interior a capacidade de produzir o próprio objeto de nossas buscas constantes. Como sugere as pesquisas dele, até podemos achar que a felicidade é algo a ser perseguido fora de nós, mas na verdade é um sentimento a ser gerado dentro de nós. Talvez alguns duvidem dessa conclusão, sobretudo porque muita gente aprendeu desde cedo que a felicidade e a realização pessoal decorrem de condições externas, como dinheiro, sucesso ou status. Voltando ao processo de vendas, o que acontece quando o cliente fica satisfeito com a compra? Provavelmente ele voltará e comprará mais. Você fidelizará o seu cliente. O seu cliente o ajudará a vender mais para ele. Se você entender bem este processo, você entenderá que se conectar melhor consigo mesmo, poderá acionar recursos internos fabulosos para aumentar o tamanho do seu bolo interior e, assim, aumentar o tamanho do bolo exterior. Então conheça-se profundamente para acessar seus recursos e satisfaça o seu mundo interior para se conectar com a verdadeira felicidade. ai!